Olá, tudo bem? Aqui é o Mizel PM falando do canal Crypto Space e este é um vídeo uh, tutorial de como ativar o seu pacote, primeiro pacote aqui na Moguro, ok? Então você entrou, fez seu cadastro, entrou dentro da plataforma, você vai vir aqui à sua esquerda em financeiros, ok? E você vai vir aqui em é, pagar, comprar planos, ok? Se você já escolheu o seu plano logo no início do cadastro ele vai aparecer aqui com uma fatura então é vir em comprar planos ok pagar e aqui você vai escolher a forma de pagamento boleto urpay crystal pay e okay? com saldo ou bitcoin então vamos escolher aqui urpay confirmar ok e vamos estar enviando então para vamos estar enviando então para é, esta conta aqui ok então aqui está o pedido o valor tá e a conta para qual você vai estar enviando e estação informática 59 eu vou pegar este este esta conta vou levar até o urpay enviar ok vou aguardar Aqui o sinalzinho, né? Da Moguro, tá bom? Muito bem. E depois de ter pago, eu vou colocar o ID da transferência abaixo, ok? Então é isso aqui mesmo. Valor prosseguir. Sim, quero fazer o pagamento. Digital token. O token você ah, tem esse token no seu no seu já ah, no seu celular né que é o autenticador 2FA muito bem autoriza o envio enviado pega esse código aqui e volta e coloca aqui nesse espaço. E clique em pagar. Obrigado, tra transação válida. Seu pagamento está sendo processado e passará pago em um máximo de 10 minutos, ok? Muito fácil, muito simples. Tutorial de como fazer o pagamento. E agora é só aguardar. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.